Hoje é terça-feira, não sei que dia, mas vai estar aqui na tela E é dia de gravar daily vlog Agora são duas e pouco da tarde Porque basicamente eu não gravei nada pela manhã Porque hoje Porto Velho amanheceu um pouco mais agradável do que o usual Acontece que o clima amanheceu hoje muito maravilhoso e... Enfim, tava muito difícil sair da cama e vir aqui pra falar com vocês, mas agora vou ter que vir falar de qualquer jeito. Eu queria falar sobre quatro pontos do primeiro daily vlog que reassistindo e editando o vídeo eu pude perceber e eu queria deixar bem claro que nesse segundo daily vlog, o primeiro ponto é que eu perdi total a noção de como que grava daily vlog ou de como grava vlog no geral. Eu passei muito tempo, na verdade um semestre inteiro, né, focada na faculdade e eu perdi total a noção de como que grava vídeo, de como fala com uma câmera e tudo mais e... Editando aquele daily vlog eu pude ter a plena certeza de que eu preciso, sei lá, de um, uma oficina <risos> pra poder aprender a gravar de novo. E eu até percebi que o meu jeito de falar na câmera mudou bastante. Eu acho que outras influências que eu tô tendo agora de youtubers e blogueiros estão, é, digamos assim, sendo refletidos em mim. segundo ponto que eu queria falar daquele vídeo, que é na verdade um ponto de problema na edição, eu sou zero articulada com as palavras, eu me enrolo muito para falar e eu sempre percebo isso na hora que eu estou editando. Nos vídeos de resenha, onde eles são mais elaborados, eu falo de livros, eu falo de um conteúdo bem mais pautado, eu sempre escrevo roteiros e eles são a chave para os meus vídeos terem mais fluidez e as pessoas não saírem dele tão rápido. O último vídeo do canal, que foi a resenha de Herdeira da Morte, por exemplo, ele tá todo roteirizado e, digamos assim, esse roteiro, ele fica disponível no meu blog e ele é uma base pra futuramente eu conseguir legendar todos os vídeos do meu canal. O último vídeo do canal foi um daily vlog também, de, de, do dia que eu fui com a Renata e com o Matheus pra pista do aeroporto, a Renata foi andar de patins e eu fui com o Matheus ficar com os meninos dos brinquedos e... É um vídeo que ele não tem muito roteiro, não é nem pra ter mesmo. É um vídeo que ele não tem muita, digamos assim, uma construção muito grande pra ficar pronto. Então ele foi um vídeo bem simples de ser editado e tudo mais. E o quarto ponto que eu falei no último vídeo foi sobre Olaf. Ele tomou banho, na verdade ele tomou dois banhos. Ele tomou um banho no dia seguinte, ele tomou um banho na terça e depois ele... a mãe também deu um banho dele no... O banho dele é ótimo. A mãe deu um banho nele no domingo e ele tava tá me mordendo loucamente, eu não sei porquê. Agora que eu consegui acalmar a ferinha, eu e minha mãe, nós vamos abastecer o carro e vamos comprar pão. E eu não sei mais o que vamos fazer hoje, porque terça-feira é também um dia muito pacato, até porque estou de férias e essa é a minha última semana de férias. Eu estou muito ansiosa pro próximo semestre da faculdade. Vai ser meu terceiro semestre na faculdade. Pra quem tem curiosidade, eu faço fisioterapia. E eu estou indo pro terceiro semestre. Eu estou muito ansiosa, empolgada, nervosa e tudo mais. E o Olaf não para de me morder. Te morde aí, ó. Morde tua pata aí, ó. Morde tua aí, ó. Então vamos na padaria. Gostaria de deixar registrado nesse vlog que eu retomei a leitura de Fúria dos Reis. Na verdade, eu tinha lido bastante, até eu tinha lido 100 páginas do livro, só que eu abandonei ele. Mas eu estou voltando agora e a meta é terminar, na verdade, a meta é terminar o box inteiro. Então, me desejem sorte. Bom, nós fomos no mercado e agora meu irmão está comendo pastel de carne, porque é a coisa que ele mais ama comer na face dessa terrinha. E o que, que será que você espera de uma pessoa com uma câmera no mercado? Cover de paradinha? Pois é, é por isso que eu não peguei a câmera e não filmei nada no mercado. E também porque as pessoas estavam, tipo, todas muito focadas arrumando prateleiras. Todos os corredores que a gente foi tinha alguém arrumando a prateleira, né, Carlos? Então não ia ter como fazer cover de paradinha, nem se a gente fizesse muito. E agora a minha mãe tá vindo. Compramos pão, compramos bolo e pastel pro Cacá. Oh meu Deus! Olaf! Saudade saudade. saudade! saudade! Saudade! Saudade! Muita saudade! Muita saudade! Cadê? Cadê o Olaf? Cadê o Olaf? Finalmente em casa, então eu tô meio muito vermelha. Na verdade eu tô com umas marcas de espinhas e de repente surgiram muitas espinhas na minha vida ultimamente. E eu meio que eu não sei lidar com elas ainda, então... é. Então eu meio que tento usar maquiagem, mas nunca dá muito certo. E eu sempre acho que a maquiagem ela deixa mais evidente do que esconde as minhas espinhas, mas tá tudo bem. Bom, voltei do mercado e eu comprei um agradinho pra mim, porque a vida é feita disso, de... Pequenos agradinhos que você faz para você mesmo, porque senão ela se torna um muito sem graça. E mais do que uma vida sem graça, mais triste do que uma vida sem graça, é uma vida sem açúcar. Então, como eu falei nos takes anteriores, eu tô voltando às crônicas de Gelo e Fogo. E eu espero não abandonar dessa vez... Da última vez que eu chequei no meu Scooby, eu estava na página 100 desse livro. E foi muito triste apagar o histórico, porque eu não lembrava de absolutamente nada. Então agora, eu acho que vai. Porque eu estou tentando voltar com um vídeo que eu gravava há mais tempo no canal. Que eu gravava no ano passado, que era o vídeo de leituras da semana. Tô querendo voltar com esse vídeo. E já vou voltar com tudo, falando que voltei a ler. Game of Thrones, e a meta da semana é ler, né, os seis capítulos, porque, como eu falei num vídeo super antigo meu de como eu vou ler livros grandes e como eu iria ler a saga, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, seria um capítulo por dia, então eu estou voltando aí pra ler esse livro. Lembrando que cada livro leva mais ou menos dois meses e meio pra ler, então já era pra eu ter terminado de ler, só que eu abandonei a leitura, então... E a mãe que é a pessoa mais assídua do meu canal e assiste todos os meus vídeos sugeriu que eu fizesse vídeos mostrando não só meu irmão caçula que sempre se intromete e é sempre penetra, mas também mostrasse meu irmão, o Saulo, que aparece muito pouco no meu canal. Mas nas férias a única coisa que ele tá fazendo é isso aqui! <risos> A ideia era mostrar como é que é a convivência com uma criança surda Só que meu irmão só tá jogando mesmo Então não tem nada que mostrar não É como se ele fosse uma criança normal Não que a deficiência dele o torne anormal Mas ele só tá jogando Era pra eu saber Libras também Muito mais Libras, só que... Meu irmão tá fazendo barulho aqui na janela e provavelmente vocês vão ouvir o microfone. Não. E meu irmão não, não para de falar. Minha mãe acabou de dar uma ideia aqui. Então a gente vai ensinar Libras pra vocês. Eu vou pedir pro meu irmão fazer alguns sinais em Libras que são... Então esse é meu irmão Saulo, ele é deficiente auditivo e ele se comunica, digamos assim, que 90% das vezes em Libras E eu não sei muito Libras, eu só sei o básico realmente pra conseguir entender o que ele fala Então ele vai falar alguma coisa pra, pra vocês aqui e o que eu souber legendar eu vou legendar E o que eu não souber eu vou pedir ajuda a universitários <risos> Fala o que, o que, o que, o que tu tá fazendo, fazendo, fazendo nas férias. Férias? Férias. Nas férias. O que que é isso aqui? Feliz. Feliz, isso aqui é feliz. O que que você vai tá fazer nas férias? O que tu tá fazendo nas férias? O que que tu tá fazendo nas férias? <risos> Tu não, tu não falou o que o que tu tá fazendo nas férias fala não tu tu o que tu fala tipo tu fala tipo eu tô jogando eu, eu tô, tô jogando só que libras libras pera vai pera pera o que tu o que? O que tu tá fazendo nas férias? Só. Um brusa, um carro, um carro. Um bruso. Meninas. Se baixo. Só jogar. Uhum. Só. É. Bom, e agora ele vai voltar a jogar, porque basicamente eu estou atrapalhando o jogo dele, então... Tchau, <risos> Tchau. Esse foi mais um daily vlog, já estamos encerrando o dia. Esse é o Olaf. E, então, ele ocupa toda a câmera com muita fofura. Lá vem meu irmão. Já, Carlos? Então, basicamente, é assim que rola uma terça-feira, sem nada muito interessante. A não ser, é claro, que eu estou de férias e eu estou em casa e eu estou com essa fofurinha comigo sempre. E com os meus irmãos de penetra. Porque... Você ser youtuber com irmãos em casa é assim que funciona. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã você vai tomar outro banho que você tá fedendo já, tá? Mas eu continuo te amando. Eu espero que você continue me amando. Então é isso. Tchau. Tchau. E até o próximo vlog. Tchau.